Um meme que circula na internet diz que o, o homem acorda bom, mas o, o transporte público corrompe. Essa, esse meme parafraseando é, Rousseau tem muito a ver com a nossa vida do no cotidiano aqui de São Paulo, passando duas, três, quatro, até mais horas por dia no transporte coletivo, lotado, sujo, ineficiente, que não tem nenhuma segurança de horário. Mas, não é, mas a questão não é só ele ser ruim. A questão é que além de ser ruim, ele é muito caro, ele é muito ineficiente. Até mesmo quem não usa o transporte coletivo também sofre com esse problema, porque a gente respira e vai continuar respirando pelos próximos 20 anos a poluição do transporte coletivo, porque a Câmara Municipal aprovou o, a, a lei da morte, não pele da morte, que, na contramão da história do mundo, adiou para, daqui a 20 anos, o cumprimento das cotas de poluição. Mas, com relação a ser caro, além dos 8, 9 bilhões que eles arrecadam dos usuários, o poder público, a prefeitura, ainda paga mais ou menos uns 3 bilhões por ano, como subsídio. Para entender subsídio é o seguinte, quando você paga a sua passagem, você foi lá e pagou R$ 3,50. A prefeitura ainda entera é e paga mais ou menos dois R$ reais, 2,20 dois reais para complementar a sua passagem e a gente sabe que o serviço deixa muito a desejar. Até porque esses pagamentos falou falou esse subsídio, não tem praticamente nenhuma governança, nenhum controle social, né? baseado em planilhas que ninguém sabe bem como funcionam, em dados que as próprias empresas fornecem. Só para ter uma ideia do, do grau de descontrole que você tem, uma auditoria realizada há, há cinco anos, durante, durante a última reajuste da tarifa, mostrou que mais de 10% das partidas de ônibus que estão previstas no contrato sequer acontecem. E o usuário sabe bem disso, ele sabe que ele vai esperar o ônibus e vai depender não só do horário, da escala, mas vai depender da sorte, porque o ônibus pode passar, pode não passar. Para tentar mudar um, um pouco, melhorar um pouco a situação, dar um pouco mais de transparência, nesses dados, nesse gasto monstruoso de 3 bilhões que a gente tem, sem ter nenhum retorno de qualidade, a gente está aqui hoje na Câmara Municipal, na terceira edição do Hacking Sampa, que tem como tema abrir a caixa preta do transporte coletivo. Então, continue aqui nos acompanhando, também aqui seguindo a tag Hacking Sampa e você vai poder acompanhar um pouquinho do trabalho de mais de 60 desenvolvedores que estão aqui hoje fazendo um esforço para abrir essa caixa preta e a gente saber por que o nosso dinheiro é gasto tanto do nosso bolso como que sai do subsídio da prefeitura sem produzir nenhuma melhora do transporte coletivo. Vamos ver se esse ano tem só, tido mais, só tem tido mais notícias para o transporte coletivo. Né? A gente consegue dar alguma boa notícia. Então fica aqui com a gente e até daqui a pouco.